Vai colocar ou não colocar sobrancelha? Eis a questão. God Adam for line Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. bom. dia, estranhas. Tudo bom? Como vocês estão? Tudo bem, gente? Então, esse vídeo é uma rapidinha só. Só pra mostrar pra vocês como a gente faz a sobrancelha, a gente! Tira a sobrancelha de vez em quando, né? Eu acho que todo mundo que é normal, alguma vez da vida, já tirou a sobrancelha, né, gente? Morri! Se você não tirou ainda, você é bem estranha, sabia? Então vamos lá, bem rapidinho, sobrancelha em dois minutinhos eu tenho que ir pro aniversário da minha sobrinha pra em casa. Só tomei banho rapidinho, vou pôr uma sobrancelha e tchau. Eu uso esse goof Proof Brown da Benefit. Eu uso, na verdade, esse e o precise My Brown também, que é o mais escuro. Eu uso uma cor mais clara nesse de base. E esse aqui fazer os pelinhos para ficar bem natural. Vamos lá, vamos começar. Primeiro eu faço a linha de baixo. Nenhum de qualquer jeito Só pra Deslimitar, né Esse aqui, ele é, um, ele é um Marrom mais quente, assim E o outro é um marrom mais frio É a do outro lado Pra mim, né, gente Pra tentar ser simétrica O máximo possível Aí, ó, já tá diferente Uma da outra, tira <risos> Exaltar. Vamos boot. Chega fora. Boot. Boot. Ó, essa é a base, né? Uma nunca fica igual a outra, a gente já sabe desse texto, né? São irmãs, não são gêmeas. E aí eu faço o traço de cima um pouco mais, começando de mais de trás, assim, pra poder esfumar bem bonitinho o comecinho ali, né? É, Fui muito, foi muito. Fiz um pouco... E aí esse aqui também, ó, eu passo o comecinho aqui, um pouquinho já, mais para tá dentro, porque o começo ali eu vou esfumar. E puxando também, junto no finalzinho ali. Ficou bem diferente uma da outra? Com certeza. Com certeza, mas ele vai arrumando. Deixa eu desenhar. Eu tenho que dar uma subidinha aqui. E aí, ó, preenche. Preenche o desenho. E aqui, ó, eu preencho só por baixo. Por cima eu não preencho, ó. Fica tipo um triângulozinho. Olha que horrível que fica no começo Mas calma, calma Que primeiro precisa ficar feio pra ficar bonito Já conhece essa história Aí ó, com a bundinha aqui dele tem essa escovinha que eu vou dando uma esfumada aqui, ó, nesse começo, Ele tira um pouquinho de produto, mas aí depois a gente volta e dá uma segunda preenchidinha, ó. Abrimos esfumzinha. Tá marcado. Tá bem desenhadinho O risco fica até bonito Agora, ó, não fica um estranho, né? Aquela sobrancelha Fiscadona Eu não gosto, pelo menos Ó, já deu uma melhorada e agora a gente volta Dá uma segunda Pra Mas aí já meio que imitando os fiozinhos assim, ó Pra já trazer essa textura De fiozinho, ó eu já começo meio que imitando os fios aqui, agora. Ó, E eu dou uma puxadinha no fio um pouco mais pra cima e depois eu vou apagando. Eu acho que fica mais naturalzinho. Esse médico tá? Não! Vai ficar? Também não! Você não preocupado? Com certeza não. <risos> e agora eu pego isso aqui, ó, que é o Precise, que ele é mais... bem fininha a ponta, ó. É uma ponta super finita, ó. Tá? tá focando, menina? Não! E aí com esse aqui eu vou fazendo só os fiozinhos, entendeu? Que dá todo especial. Eu começo do meio pro final primeiro. Pra não cagar a frente ali, né? Que a gente deixou toda esfumada, bonita. E aí, depois eu vou vindo pra cá, ó. Ó, que graça. E dá umas puxadinhas Só para não ficar muito certinho, entendeu? Aí, aqui, ó. Do meio pro final, primeiro não cagar no ensumado, bonito. Nossa, esse canto aqui tá muito ogro. Calma. Calma, calma, calma. Aí, deixar isso aqui mais bonito. É fininho. E como eu tô sem base, eu tô tirando tudo no dedo assim, né? Mas se você tiver way. a cara com a base feita, você corrige com a própria base, né? Fiozinho, fiozinho, fiozinho, gente de fiozinho, aí, fiozinho fictício. E é basicamente isso, vamos lá, já, tô com uma carinha de quem tem uma sobrancelha é de mentira. <risos> mentira, viu, até eu falar que essa sobrancelha é de mentira, um monte de gente demora pra perceber. Aí depois eu falo pra eu falar, ah, é verdade, olha que fofo que fica, gente. Super cabeludinha. E é isso. Gostaram da sobrancelha? Não! que gente? Sobrancelha... É isso que tem pra hoje. Como todo vídeo, não se esqueçam. Se inscreve no canal. Dá o um like aí, dá o um soquinho do like, que a gente tanto gosta. Dá uma olhada nas nossas redes sociais do canal. No Instagram, no Facebook, o canal As Cursa, sem S no final. E as nossas redes sociais pessoais também, Enzo Cunha e Otávio Maciel, que hoje tá descansando. <risos> Nos vemos no próximo vídeo, gente. Beijo, beijo, deixa eu ir, que eu vou almoçar com a minha mãe. Tchau!